Hoje vamos tratar os avanços no saneamento e tratamento de águas residuais. Sabemos, conhecemos a importância de contar com uma gestão adequada e tratamento das águas residuais para o meio ambiente em geral. E desde o ponto de vista higiênico sanitário, do essencial que é assegurar o saneamento para a população. Mas os dois aspectos estão diretamente vinculados e precisam de uma abordagem para poder abordar as soluções mais eficazes e não esquecer ninguém. No espaço ibero-americano, são muitos os atores que colaboram para aumentar a proporção de população conectada a sistemas adequados de saneamento, para, sim, otorgar uma qualidade adequada dos corpos de água. As autoridades responsáveis nos diferentes países se reúnem em associações internacionais, organismos, instituições que apoiam para colocar os meios que permitam impulsionar esse desenvolvimento, não somente por meio de, da procura de financiamento, mas talvez por meio do impulso de estratégias. O objetivo desse painel é compartilhar as estratégias existentes, as iniciativas e aprofundar as mensagens Essenciais nesse âmbito para poder contribuir à agenda do meio ambiente ibero-americana Aliás, um aviso, durante a sessão, o bate-papo estará aberto para que todos vocês, o público em geral Possam também realizar as suas participações para a elaboração das suas mensagens Para falar a verdade, é um prazer poder contar hoje com esse painel de luxo Cinco oradores excepcionais, a quem dou do as boas-vindas mais gentis, eu agradeço enormemente a sua presença. Brevemente, os seus currículos abreviados estão presentes na agenda, mas eu vou apresentá-los brevemente. Sérgio Campos, promotor na América Latina e Caribe de várias iniciativas regionais no setor. Eu somente vou mencionar o recém-lançado Observatório Latino-Americano para Água e Saneamento, no qual participamos junto a muitos parceiros da região. Em segundo lugar, Ignacio del Rio, chefe da área de Tecnologias da Água do Centro de Estudos Hidrográficos do SEDEX, Organismo Técnico da Administração Espanhola, que presta apoio e ah, conselhos a várias instituições públicas, entre elas o Fundo da Água com quem colabora desde mais de 10 anos. É possível que a Catarina participe um pouquinho no começo da sessão. Em quarto lugar, Álvaro Araya, diretor da coleta e tratamento de águas residuais dos sistemas periféricos do AIA, Instituto Costa Ricense de Aquedutos, mais do que vários anos de trajetória profissional e professor da universidade. Por último e não menos importante, mas a Raíssa Reis, responsável da INATA, Instituto Nacional de Água Potável e Saneamento. Como podem ver, aqui excelentes convidados para este tema. Sem mais delongas, vamos começar a mesa redonda. Sérgio. Os dados sobre a situação atual dos níveis de saneamento e tratamento de águas na sua região mostram números francamente baixos. O BID trabalha intensamente para promover o desenvolvimento do saneamento na região. Dentro das iniciativas, vocês impulsionaram o saneamento óptimo a estratégia que promove o um novo paradigma para chegar ao saneamento universal. Mesmo que a iniciativa, na verdade, vira mais conhecida na região, eu pediria que assinalasse os elementos a destacar da mesma. Ilustre Carmen, muito obrigado por organizar este evento tão importante. E porque o tema é muito certo, é um desafio para a América Latina. A comunidade, a prioridade, vai ser o saneamento nos próximos 10, 15 anos. Vemos o desafio de saneamento em quatro dimensões. A primeira, dimensão do acesso. Segundo as metas do milênio, que impulsionamos de parte de todos os países aqui, que a América Latina participou num fórum nesse sentido, indicam que mais do que 225 milhões de pessoas não tem acesso, uh, tiveram acesso, mas esse avanço importante, o destaque não foi suficiente, o avanço não su foi su su suficiente porque mais de 19 milhões de pessoas não tinham saneamento e 105 milhões de pessoas não tinham acesso a saneamento melhorado. Quando analisamos a cobertura, Basada em desenvolvimento sustentável, esses números se multiplicam. Em saneamento, existem mais do que 450 milhões de pessoas que não têm o tratamento adequado. Mais do que dois terços da população total da América Latina. E Caribe. Então, esse é um grande desafio que precisamos abordar e afrontar. É o grande desafio para a América Latina. Em água potável, estamos perto... É, precisamos melhorar em eficiência, gestão, acesso, localização, mas com a brecha de acesso maior é em termos de tratamento e saneamento e tratamento de águas residuais. Então, a primeira dimensão é o acesso. A segunda é a financeira. Para poder conseguir as metas de desenvolvimento sustentável, nós estimamos que somente em saneamento precisamos de 15 bilhões de dólares por ano nos próximos 15 anos. E a região está investindo hoje em dia menos do que a metade. Então, precisamos mais do que dobrar o que estamos financiando. E vimos que o financiamento não está aparecendo do, do jeito desejável. E ainda mais, ou pior ainda, os efeitos da mudança climática estão fazendo que é, esse problema vire cada vez mais crítico. É só olhar dois ou três anos atrás furacões como Guiota, como Eta como Maria, devastaram muita infraestrutura, aumentando os déficits. Então, esse seria o segundo desafio, o financiamento. O terceiro está no tempo. Se nós continuamos fazendo infraestrutura do jeito que andamos fazendo, vamos chegar às metas do milênio em 2040, em saneamento e aos ODSs, em 2073, as metas de desenvolvimento sustentável, ou seja, em quase um século. Ou seja, essa outra dimensão. No tempo, nós temos que encontrar o jeito de fechar essa brecha, fechar essa brecha financeira num prazo muito reduzido, se quisermos cumprir a meta do milênio. E a quarta dimensão é a complexidade das soluções. Em água potável... Levar o acesso não é tão completo quanto no saneamento, porque no saneamento muitas vezes a solução implica um reassentamento de assentamentos ou moradias informais. Ou pensar fora da zona do conforto e trazer soluções não convencionais. É um pulo que ainda não aconteceu. Em resumo, seriam as quatro dimensões onde estamos, uma brecha de acesso importante, uma brecha financeira importante, uma necessidade de poder fechar essas brechas no tempo e uma complexidade técnica para poder otorgar soluções. Eu paro aqui para continuar a conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Realmente um desafio enorme na nossa frente para fechar todas essas brechas. Ignácio. Eu vou me dirigir a você agora, no Fundo da Água. Vimos trabalhando há muitos anos na região, acompanhando aos países, tanto no financiamento de infraestrutura de apoio a operadores, como no desenvolvimento de políticas, planejamento e normativas. Dentre essas iniciativas para impulsionar o desenvolvimento setorial, gostaria de destacar agora a elaboração de uma recomendações para a planificação setorial ou planejamento setorial e estratégia regional de apoio ao desenvolvimento de normativas. Iniciativa que está se colocando em marcha com a colaboração de Bid e outros muitos atores. Você poderia comentar brevemente essas iniciativas? Nacho? Sim, olá, bom dia. Olha, muito rapidamente, este é um assunto que trata de dois inicia duas iniciativas concretas que nascem do que já assinalou, Sérgio, uma experiência partilhada por todas as instituições. As preocupações e tal, que tratam de dar resposta ou apoiar alcançar um desenvolvimento melhor, incluindo a globalidade do problema. Essas duas iniciativas, eu peço uh, desculpas uh, aqui que tenho pouco tempo, mas talvez seja mais rápido se eu puder partilhar algumas apresentações. É, uma, essa iniciativa. Uh, são duas iniciativas, na verdade, recomendações para elaboração de planos aqui. É uma ideia que acabou, podem ver a tela, não é mesmo? Em 2018, e basicamente, precisamos elaborar umas recomendações que ajudem aos técnicos, os países, a analisar a complexidade do desenvolvimento, do saneamento e tratamento de águas residuais. Na sua integridade. E se não tem foco, somente as infraestruturas. Vai focado num cenário em que pudermos alcançar um serviço sustentável no tempo. Um serviço muito novo em muitos lugares. Com essa espécie de ovo frito aqui, eu estou tentando marcar os eixos de desenvolvimento. Desenvolvimento das infraestruturas e também um desenvolvimento dos sistemas de gestão, contar com operadores capacitados com recursos profissionalizados, e também um desenvolvimento de uma demanda, uma coisa muito simples, conseguir abastecimento, mas que no final não é tão simples conseguir aqui o tratamento de um usuário que esteja disposto a pagar esse serviço. Então, essa tríade de usuário os elementos com os quais prestamos o serviço e o prestador do serviço é o que forma tudo e não é suficiente trabalhar um eixo, precisamos trabalhar os três eixos porque senão não tem resultado. É claro, tudo isso não pode se conseguir sem um marco normativo adequado, sem profissionais capacitados em tudo e com o um marco de financiamento, como dizia o Sérgio, para apoiar os três eixos. Precisamos também de abastecimento, gestões fluviais e problemas relacionados aqui. Tivemos a conferência dos diretores da água e esse documento faz parte do roteiro aqui do projeto. E é um documento que está bastante avançado, mas agora vai se abrir a colaboração de especialistas, técnicos e instituições para que acabe sendo o mais consensuado e rico possível. Tem uma metodologia de planejamento com diagnósticos, definição de questões estratégicas, atuações e programação realista. Como disse, o documento está avançado e vai ser apresentado daqui a pouco nas sessões específicas. Se quiserem mais informação, podem pedir a ECID ou os parceiros. E a outra iniciativa, uma estratégia do apoio da normativa dentro do desenvolvimento, um dos elementos técnicos são as normas de ação, tipo de normas que temos. A, experiência, a nossa experiência e a de muitas instituições da região é que as normas têm muitas carências e problemas e estão alheias à capacidade de desenvolvimento que tem no momento. Planejamos uma estratégia em coordenação com outras instituições, a linha, como o BID, o CAF, fizeram coisas muito importantes. Precisamos incentivar os países para que entrem nessa reflexão de normativas. Isso está concentrado nas normas aqui de aterros. Aqui tem tudo a ver com a gestão fluvial, etc. Quais são os produtos gerados? A colaboração direta com países, dando apoio à revisão de normas, mas também gerando espaços de debate muito interessantes. Tão interessantes que os próprios espaços de debate, como uma jornada que foi proposta pelos países, e formaram uma plataforma estável sobre normativas que sirva de fórum, de coordenação internacional para atender a uma lógica entre todos os países, pelo menos com fronteiras comuns, sobre as normas que deveriam reger. Outras coisas que estamos gerando são manuais, recomendações de como abordar toda essa problemática. Não temos tempo para entrar em mais detalhes. Mas, se quiserem qualquer tipo de detalhe ou informação adicional, vocês podem nos contactar com os e-mails que vêm na tela. Muito obrigado. Muito obrigada, Inácio. Realmente, os marcos normativos elaborados de forma participativa podem ser são um dos eixos críticos de avanço do setor. E também esse trabalho regional conjunto que eu acho que estamos fazendo no, nesse marco. Eu passo agora a Caterina. Muito bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer. Eu estava falando a todos no começo, a Associação Saneamento e Água para Todos constitui uma aliança a nível internacional auspiciada pela ONU que trabalha para eliminar as desigualdades no mundo, para conseguir os direitos humanos ao saneamento e à água. Já que conta com muitos parceiros, eu acho que temos mais do que 70 países, eu aproveito a oportunidade para convidar a todos, todos os sócios da região a conhecer a aliança e participar nela. Neste marco, Catarina, eu gostaria de te pedir qual ponto você destacaria da iniciativa e como... Que vem trabalhando nesse momento no que tange a, ao saneamento e à água. Muito obrigada, Carmen, pelo convite e pelas palavras tão gentis. Tal como a Carmen comentou, a WA é uma aliança que trabalha nos temas de água e saneamento, mas o que é interessante é que nós colocamos a S, o S, antes do, de W. Precisamente porque quando a Aliança foi criada há 11 anos, já tínhamos, os criadores tinha, já tinham a certeza, viam que tudo que tem a ver com saneamento está mais organizado com respeito à água. E como você falava, Carmen, temos mais do que 300 aliados e 84 são governos. O que fazemos é trabalhar em três áreas principais. Uma é o tema da vontade política. Nós sabemos que, muitas vezes, quando falamos de saneamento, acontece que os políticos estão menos interessados, menos empolgados do que quando falamos da água. Então, parece-nos que é importante impulsionar, manter a vontade política. É claro, sobre água também, sobre higiene também, mas é muito importante mantê-la sobre saneamento, isso em primeiro lugar. E sabemos que com vontade política, com o impulso da vontade política, muitas coisas mudam, não é mesmo? Depois... Apoiamos os focos de multissetoriais do que você mencionava aqui, para conseguir o acesso universal aos serviços. Esse é o segundo lugar. E número três é trabalhar na boa governança da água e do saneamento do setor. E também tentamos, através do fortalecimento da governança, atrair novas versões, porque... Uh, novos investimentos, perdão, porque precisamos de novos investimentos para conseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável e para conseguir os direitos humanos, o direito humano ao saneamento. Então, nesse marco, o que fazemos é animar os nossos parceiros a desenvolver as políticas públicas, a legislação, os orçamentos e outros instrumentos necessários para conseguir o saneamento para todos. E o financiamento e orçamentos não adequados foram o núcleo do problema. É claro que são uma consequência de de não não ter existência da vontade política ou ânimo político necessários e se identificaram como um barreira, um obstáculo, essencial para conseguir as metas. É claro que nós sabemos que existem elementos fundamentais que devem estar presentes num país para poder atrair, atrair o financiamento ao setor. E eu queria falar um pouquinho aí da importância dessa perspectiva de sistemas, de reforço dos sistemas, de reforço da governança, com o que eu falava, com as políticas públicas, a legislação, a capacitação em termos de recursos humanos para conseguir um ambiente que favoreça o setor. Para isso, muitos de vocês sabem, o BID, por exemplo, trabalhou ou trabalha de forma muito estreita conosco, muito próxima conosco, trazendo ministros de finanças à mesa para discutir precisamente esses temas. Trouxemos ministros de finanças para convencê-los, colocá-los ao redor da mesa com altos dignatários de organizações internacionais como o BID, a ONU ou a Organização Mundial da Saúde, etc. Para convencer eles da importância de investir em água, saneamento e higiene. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Tem a Raíssa. Bom dia, Raíssa. Eu gostaria de perguntar a vocês, no caso da República Dominicana se poderia dar uma imagem do setor de saneamento e depuração e qual consideram que é agora o maior desafio? Eu acho que Catarina e Inácio colocaram muitos elementos sobre a mesa. Quais consideram que o desafio principal é? Precisamos destacar o quê? Muito obrigada. Bom dia a todos. A República Dominicana está entre os países da América Central que tem uma taxa muito baixa de saneamento. Como diz o Sérgio, somos realmente a diferença a brecha entre água potável e saneamento, no nosso caso, perto de 80%, segundo o relatório nacional que foi realizado em 2015 sobre as condições das águas residuais em República Dominicana. Falam que aproximadamente 20% está conectado a uma rede de saneamento. Atualmente, estamos trabalhando aqui no INAPA como ente regulador, que tem maior capacidade quantidade de províncias da República, e estender e reduzir a brecha de saneamento. Estamos trabalhando em reabilitar as fábricas aqui, porque temos uh, umas 80 centros de tratamento, fábricas de tratamento, podemos agregar duas que começaram a funcionar agora, com o projeto de Vinci, em cinco municípios. É Montecris, aqui, que já está operacional, e já estamos prestes a inaugurar a fábrica de Via Vásquez e a fábrica de San Cristóbal. O que nos permite... Aumentar a capacidade de tratamento que temos. Fora essas fábricas que vão começar a funcionar, o INAPA está reabilitando aproximadamente cinco fábricas. Já temos o processo de licitação para começar. E estender as redes em alguns municípios. Isso está nos dando uma margem de aproximadamente 25% em aumento de conexões domiciliárias em República Dominicana. Atualmente, quais seriam os desafios principais que temos de afrontar? Segundo a Estratégia Nacional de Saneamento, ainda temos muitos os objetivos por desenvolver, mas os nossos principais desafios estão no desenvolvimento de um marco legal, jurídico, que nos permita regulamentar as empresas que operam os serviços de água potável e saneamento. Contar com mais possibilidade de orçamento para investir no acondicionamento de sistemas existentes, aumentar a cobertura de saneamento a nível nacional com a construção de novos sistemas e amplificar os sistemas já existentes, ou estendê-los. Conscienciar e educar aos nossos cidadãos. Temos muitos, muitos problemas, temos que investir muito nesse ponto. E a melhora da governança entre os operadores de serviço para melhorar a cobrança do serviço e assim reduzir um pouquinho o investimento orçamentário para a manutenção dos serviços existentes. Se eu não melhorar a qualidade do meu serviço, infelizmente, não posso cobrar. Mas a República Dominicana está considerando tudo isso para estender, melhorar uh, o sistema nos próximos anos. Muito obrigada. Qualquer outra informação, eu estou à disposição. Muito obrigada, Raíssa, pelas contribuições. Eu acho que eu faria a mesma pergunta para o Álvaro, no caso concreto da Costa Rica. Qual é a situação? Somente uma ideia rápida sobre a situação do setor de saneamento e depuração. Quais seriam os principais desafios à frente? Quais os elementos e fatores destacaria dessa situação? Obrigada, Álvaro, e bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, cumprimentos a todos. No caso de Costa Rica, bom, nós temos uma pequena cobertura, não é mesmo? Em esgoto e tratamento, que seria o tema de saneamento. Estamos falando de 15% da população que tem saneamento e che que chega uma planta de tratamento de águas residuais. Temos 13,4%, porcentagem parecida, com uh, esgoto, só que sem planta de tratamento. Ou seja, é coletado, mas não é tratado. E a maioria da população, perto de 70%, usa tanque séptico ou fossas sépticas de drenagem. E sabemos que é um grande desafio é identificar as zonas em que usamos essa solução sanitária individual, que não é ruim mas que, segundo as condições, devemos procurar como mudá-lo a uma solução coletiva, quer seja por vulnerabilidade de possíveis poluições ou contaminações ou terreno não apto para filtração como conhecemos. Alguns avanços que fizeram no país... Bom, há uns anos, construímos a planta de tratamento Los Tarros para a capital, não é? Porque não tínhamos essa planta de tratamento tão importante tão extensa, de uma magnitude tão grande, para 2,8 metros cúbicos por segundo, em 2017, criou-se a política, ou publicou-se a política nacional de saneamento em águas residuais, e que é um passo importante, sabemos, mas é o começo, não é mesmo? De uma mudança importante no país. Por quê? Porque entra toda a implementação. Então, atualmente, e desde há uns três ou dois anos e meio, mais ou menos, depois da publicação, estivemos trabalhando de forma coordenada entre instituições para sua implementação. Essa política não vinha sozinha, acompanhada de um plano nacional de investimento em saneamento que analisava os cenários da, do possível marco do ODS 6, tecnicamente 6.3, para 2030, porém, nessa análise, percebemos que a brecha é bastante forte no nosso país e o desembolso anual de parte do governo teria que ser muito importante e nestes anos tivemos alguns problemas de déficit fiscal, por isso vimos, achamos difícil cumprir isso até 2030. Então, estamos pensando em cumpri-lo até 2045, sendo um pouquinho mais realistas e, ainda assim, otimistas no tema de desembolsos para as infraestruturas em saneamento. Existem desafios que identificamos no tema de saneamento. Precisamos educar não somente a população, mas também as profissionais no tratamento apropriado de águas residuais. Analisar outras modalidades para implementá-las também como, por exemplo, as opções de alianças público-privadas, continuar com essa implementação da Política Nacional de Saneamento, como mencionava, especializar a técnicos e profissionais do país na área de saneamento, que é uma brecha importante que temos e que partilhamos também com muitos países da região, e... Pesquisar e adaptar tecnologias alternativas apropriadas para pequenas populações. Isso nos ajudaria muito para poder avançar nessa cobertura de saneamento que o país precisa. Esse, esse é o resumo, basicamente, do nosso estado. E acreditamos que entra no, no acordo aqui de saneamento. Se tiverem qualquer dúvida, eu respondo com prazer. Muito obrigada, Álvaro, por ser tão direto e concreto. Neste pouco espaço que tem, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que vocês trataram em termos de financiamento, da sensibilidade da população e outros aspectos que não são o financiamento nem a infraestrutura, mas que são essenciais. Eu lançaria a primeira pergunta, começando pela Catarina e Sérgio, mas eu peço que qualquer pessoa completar. Catarina, como afrontar o desafio do financiamento? Como funciona na SUAD para chegar a essa cobertura universal? Os seis aspectos que você estava falando. Obrigada, Carmen. É claro que o outro tema que você mencionou também é muito interessante. Do que precisamos, além do financiamento, não é? Porque o empoderamento das pessoas, das populações, fazer que eles tenham informação. Vou dar um exemplo, fazemos isso muito. Por exemplo, esse ano fizemos uma campanha sobre a acessibilidade dos serviços. Qual foi a nossa ideia? Foi dissipar esse conceito tabu de que esse serviço não deve ser pago, deve ser de graça. Fizemos a campanha em três idiomas, em espanhol, francês e inglês, precisamente para tentar, trabalhando com sócios os países, etc., precisamente para dissipar essa ideia de que precisa ser gratuito. Não! É o do nosso interesse, que aqueles que podem pagar, que paguem. Porque senão é injusto é, e não é sustentável. Então, esse é, empoderar as pessoas para reclamar os direitos, mas para também ter um, uma informação correta do que significa reclamar direitos. Isso não significa que tudo é de graça para todos. E falando de financiamento, Carmen, se você me deixar, o que eu queria dizer é que preparamos um manual disponível em quatro idiomas, aqui para, de parte do Ministério de Finanças, em inglês, francês, espanhol e português. E falamos das quatro medidas que os governos devem tomar para assegurar o financiamento. Um deles é maximizar o valor do financiamento público existente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os subsídios. Nós sabemos, melhorando, é claro, o planejamento da gestão financeira. Existe um estudo do Banco Mundial, liderado por Luiz Andrés, no qual ele fala que 56% dos subsídios chega ao 20% mais rico do mundo, que somente 6% chega aos mais pobres. Quer dizer, é claro, aqui estamos investindo em pessoas que não nos precisam com apoio. Então, vamos usar o dinheiro, os fundos públicos, melhor. Um, número dois, vamos mobilizar mais dotações financeiras. Eu vou dar só um exemplo porque temos pouco tempo as reformas das tarifas. Nós sabemos que o setor é financiado por impostos, é claro, de empréstimos, de transferências e tarifas. Sabemos também que em muitos países do mundo as tarifas são baixas demais. Eu não quero ser politicamente correta. Olha, eu concordo com o Cira que aqueles que não podem pagar as tarifas, devido a razões que estão fora da sua capacidade de controle porque são pobres, porque perderam o emprego, é claro precisam de apoio, mas aqueles que podem pagar devem fazê-lo em outro, outros países é necessário revisar, rever a estrutura tarifária para transformar o sistema em um sistema mais sustentável. Número 3 aumentar o financiamento nacional reembolsável por exemplo melhorando o desempenho do setor pela avaliação da solvência dos credores, etc. Eu venho trabalhando, desculpa, a dar apoio na próxima geração de focos, por exemplo, em microfinanciamento ou na criação de fundos rotativos em vários países do mundo, fundos uh, rotativos que funcionam muito bem. E, finalmente, fomentar a inovação. E também a novos focos menos conhecidos, como, por exemplo, o acesso aos fundos para o clima, ou aproveitando os investimentos internacionais, não tradicionais. Os bônus de impacto social e outros. Eu vou ficar por aqui, porque tem pouco tempo. Obrigada, Carmen. Obrigada, Catarina, muito interessante. Então, o resto, Sérgio, eu pediria, vamos comentar o financiamento... E depois os outros elementos que eu queria comentar. Eu queria falar da educação da cidadania e de outros elementos de Marcos. Sérgio? Somente alguns comentários complementando o que a Catarina disse. Unicamente 5% da, do investimento para o clima está vindo a água e saneamento. E sabemos que a água é essencial para, o, para cumprir as ODSs. Aí precisamos fazer um esforço importante. Esse é um tema. Outro, como a Catarina mencionava, que as pessoas que possam pagar, paguem e que existam subsídios para as pessoas que não possam pagar. Esse é um tema normativo. Eu gostaria de agregar esses dois temas com alguma coisa que o Álvaro mencionou. Vamos procurar soluções que não sejam convencionais. Porque os problemas que estamos afrontando não são convencionais. E aí, precisamos trabalhar com uma mudança de mentalidade. Porque se continuarmos a construir como antes, ou continuamos a fazer as coisas de um jeito mais eficaz, não vamos conseguir uma cobertura total. É importante começar a procurar soluções pouco convencionais à medida que possam atender as necessidades da população e do meio ambiente. Porque hoje em dia, ah, o saneamento precisa responder às pessoas e ao ambiente. Muito obrigada. Não sei se desde a República Dominicana, Álvaro ou Raíssa, gostariam de falar algo sobre o financiamento que os dois mencionaram. Ou se preferem... Bom, eu no segundo tema que ia colocar na mesa... É precisamente... Bom, é que realmente a, a Catarina realmente colocou os pontos nos i's. Que é realmente como implicar a sociedade para que realmente aumentemos a conexão aos serviços. Realmente, os, os direitos humanos não são de graça. É uma parte essencial do sucesso. Raíssa, Álvaro, podemos começar por vocês? Como a Catarina estava falando a educação à população. Tirar o chip, que é uma das coisas principais que nós como operadores do serviço, cria um grande déficit. Ter que otorgar subsídios aos serviços de água potável e saneamento. É importante educar a nossa população e para mim é uma das medidas que estivemos implementando cada vez que vamos fazer avaliações para estender os sistemas, fazemos um trabalho social com as juntas de vizinhos para começar a introduzir, mudar e explicar quanto custa para nós levar esse sistema de água potável e saneamento até seu lar. É uma medida que estivemos implementando no começo deste ano, depois da pandemia, porque vimos que podemos conseguir maiores resultados. Fazer isso assim, imediatamente, o técnico faz a avaliação. Solicitamos a unidade de trabalho social que façam as reuniões e os técnicos acompanhamos para explicar e levar números para que eles possam entender que não é de graça custa muito e que precisamos pagar. Obrigada. Muito obrigada, Raíssa. Álvaro? Al Obrigado. Bom, sobre os dois temas. Quanto ao financiamento, para poder avançar nos nossos países no tema de infraestrutura e saneamento, já percebemos que, através dessas tarifas de praticamente impossíveis... Não, socioeconomicamente nem politicamente é viável tra, passar os custos de investimento às tarifas de saneamento pelo seu alto custo, como a Raíssa acabou de mencionar. E o que fizemos? Bom, o que outros países também fizeram, como avançaram, é poder incluir dentro da agenda do governo, do país, não é, esse tipo de infraestrutura, como fazemos com pontes, portos, rodovias, aeroportos, Ainda assim é difícil nos nossos países, devido ao grau de endividamento, déficits fiscais que sofremos e etc. Por isso, é importância de poder fazer que a parte privada nessas alianças, público-privadas, possa participar, o que é uma modalidade que estamos analisando em Costa Rica e sabemos que está se aplicando em outros países e que funcionou, pelo menos no tema de saneamento. Não no tema de água potável. E no tema de educação, transmitir às pessoas e a informação sobre o saneamento. No caso de Costa Rica, a AIA tem um programa de, que chama é, Vigilantes del Agua. Aqui, focado ao tema da água potável e teve resultados bastante, de bastante sucesso. Que é educar, é dar essa informação as crianças na escola e no ginásio eles levam informação a casa exigem aos pais que precisam poupar a água isso funciona não só nos centros de educação mas também nos lares e nas moradias desde faz um par de anos até agora incorporamos estamos incorporando o tema de saneamento cada vez um pouquinho mais isso é importante para criar essa consciência pelo menos aqui desde o ponto de vista escolar, Uh, e investindo no público da escola. Também fizemos workshops. Uma das associações administradoras de água e saneamento aqui fez workshops. E destacamos o quê? Que em saneamento não precisa ser relacionado direto com infraestrutura, com esgoto enorme, com uma planta centralizada grande, de grande consumo energético. Assim falamos a eles, que o tema de saneamento pode ser visto desde o ponto de vista individual. Uma associação comum que gerencia o sistema de água potável pode se preocupar com saneamento, vendo-se nas soluções individuais, cada indivíduo faz um correto uso das águas residuais, que todas as águas vão acabem no tanque cético. Realmente, porque, bom, muita gente não sabe usar direito e todas essas águas acabam no rio. Precisamos mudar essa perspectiva da gestão correta das águas residuais de saneamento. E também precisamos de mais recursos e condições. Precisamos procurar essas alternativas, te tecnologias alternativas de baixo custo de investimento e manutenção para poder ir em frente com esse tema. No caso de Costa Rica, é muito importante porque estamos falando que mais do que 1.500 associações deste tipo no país que representam cerca de 30% de cobertura na população. Muito obrigada, Álvaro. Temos alguns minutos e eu queria lançar uma pergunta a mais. Falamos de financiamento, de sensibilização e educação social e de marcas tarifárias de tecnologias. Nacho. além desse marco financeiro, mencionamos diferentes aspectos, mas quais outros aspectos essenciais para o desenvolvimento do setor você destacaria? Que às vezes nós não prestamos atenção nesse tipo de coisa no âmbito de saneamento. Mencionamos muita coisa e muitos deles estão vinculados desde uma perspectiva de financiamento e associações público-privadas, mas na órbita temos modelos de gestão de operadores que virem sustentáveis. Eu não acredito que o modelo seja único, provavelmente cada situação pode ter diferentes opções que sejam mais adequadas. As soluções público-privadas sempre encontram-se em grandes populações a operação pode ser interessante, mas sobram realmente as populações pequenas em que, se a gestão não for supramunicipal, não vai ser sustentável. A Catarina estava falando, a adaptação tem que ser mais útil possível. Estamos cheios de ver plantas que estão em perfeito funcionamento, temos operadores preparados. E depois de alguns anos, ou porque mudaram os operadores, ou porque se cansaram, ou porque realmente caiu em desídia política, ou o que for, a planta não acaba não funcionando. Isso é muito difícil precisar de tanto dinheiro, e depois que as coisas não funcionem. Então, aqui falamos de um pouquinho de tudo, conscientização, trabalhar com as comunidades, são projetos de serviço, precisamos nos assegurar de que os serviços permaneçam. Isso não é aportado por coisas individuais, precisamos de um mercado trabalhista com profissionais que se desenvolvam. Se precisamos gerar esse desenvolvimento tão grande de tratamento de água, vamos precisar de profissionais que sejam capazes de atender essa demanda trabalhista. Porque, senão, vai continuar igual. E a coisa não vai funcionar. Ah, vai acabar se deteriorando. Então, precisamos desenvolver também os profissionais, as capacidades e os modelos de gestão, especialmente para as populações que têm mais dificuldades em ter essas capacidades técnicas e econômicas. Muitíssimo obrigada, Nacho. Alguém tem algum comentário final? Seria a última coisa, porque temos que terminar por aqui. Se alguém pensa em algum fator que não tenham mencionado, talvez somente repetindo, complementando o que o Nath estava falando e fazendo eco, alguma coisa que a Catarina mencionou, tem a ver com inovação. Aí sim, eu gostaria de começar por fazer funcionar o que já existe, como disse Nath, porque muitas vezes o que existe nem funciona bem. Então, precisamos começar por aí. Isso não significa que precisemos nos concentrar somente nisso. Existem tecnologias desenvolvidas em outros lugares que podem se adaptar, que custam menos, que podem ser aplicadas em um tempo menor, que podem ser escaláveis. É, o melhor é inimigo do bom. Então, é bom dar um impulso através de soluções que funcionem. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos por sua participação. Muito enriquecedora. Eu acho que já... Eu, eu adorei o fato de que existe uma sessão dedicada ao saneamento nessa Semana Meio Ambiental. Eu vinculo o que o Sérgio estava falando, do pouco financiamento relativo à mudança climática, que vai parar na água, quando realmente é um ponto crítico. Ficou claro que saneamento e depuração vão além das infraestruturas? O Sérgio estava falando da brecha de acesso de tempo, financiamento e das soluções complexas. Eu acho que colocamos sobre a mesa a importância dos marcos normativos institucionais, marcos normativos que muitas ocasiões devem ser progressivos. Até implantando a normativa de outros entornos, a importância da sensibilização da população, revisão dos marcos normativos, do bom uso dos subsídios, a necessidade de capacitação, de ter bons profissionais, dito por Inácio e Álvaro, a necessidade de aumentar esse financiamento, que, como a Raíssa estava falando. Eu acho que existem fatores suficientes colocados sobre a mesa para incorporar essa agenda meio ambiental da SEGIB, que permita que, por uma parte, numa data prévia, a essa, essa incrível data, espeluznante, em 1973, é, 2073, perdão, possamos ter o um acesso universal ao saneamento, combinando com o direito das gerações presentes e futuras ao meio ambiente adequado que permita continuar a exercer nossos direitos humanos. Muitíssimo obrigada a todos. Eu convido eu, eu acho uma pena que cada um de vocês possam ter dado só uma breve ilustração quantas iniciativas de saneamento ótimo do BID da SUAB, para poder se aproximar em tudo possível. Da nossa parte, estamos completamente disponíveis nos nosso, nossos escritórios da região para colocá-los em contato. E podemos ficar mais perto da INAPA e da raíssa da AIA, a informação está disponível. Eu acho que de modo conjunto com todos os parceiros da região. Um milhão de obrigadas aqui, de agradecimentos e continuamos em frente.